Olá, eu sou William Silva. Nessa aula nós vamos ver a música Maranata, do Ministério Aviva. Viva. É, gostei dessa música porque ela tem umas notas de passagem e muita gente fica me perguntando sobre nota de passagem, é, então eu vou poder falar um pouco das notas de passagem durante a música e um assunto mais né, aprofundado sobre notas de passagem é... Tem uma lição lá no curso de teclado online Também que eu vou falar um pouco disso E de outras coisas é, Tudo de uma forma mais aprofundada lá Ok? Introdução São quatro acordes tá? é... Dó menor Lá bemol Mi bemol Si Bemol novamente Dó menor Lá bemol Mi bemol E si bemol, ok? É... A princípio se usa um, um timbre que a gente chama de pad aqui, ok? É... Não vai dar tempo de eu colocar ele aqui, né? Porque eu já estou com o piano aqui, mas. É feito esse pad, tá? E também tem um piano em cima dessa base. É, tem até uma contagem aqui que eu tenho que passar para vocês. Vou fazer com uma nota, tá? Depois a gente vê se dá para fazer alguma coisa diferente. Então, então a introdução ela é aqui, ó. Mi bemol. Tá vendo? Ré. Dó. Aí aqui o Lá bemol, né? Si bemol, Sol, Si bemol, Fá. Tá? Eu vou mudar as oitavas aqui para não ficar encavalando as mãos. Novamente, então, Mi bemol, Ré, Dó, Si bemol, Sol, si bemol fá OK? Isso que eu estou tocando é em cima dessa mão esquerda aqui fazendo esses baixos, tá, ó. Tá vendo aqui o dó aqui, né? Que é o dó menor lá da sequência. Lá bemol aqui, ó, junto com esse dó. Si bemol. Aí ah, aqui o sol toca junto com o mi bemol aqui. Si bemol de novo Fá que cai junto com Si bemol aqui tá? é, Tem uma contagem tá? Porque é meio que no contra Aqui as notas Então eu vou contar bem devagarzinho para você poder fazer a contagem aí. A gente vai contar 1, um E, 2, E, 3, E 4, E A mudança das notas Vão ser no E do tempo 4 Então, ó um, e dois, e três, e quatro, e, um, e dois, e três, e quatro, e, um, e dois, e três, e quatro, e dois, e três, e quatro, e vou fazer uma vez devagar, um, e dois, e três, e quatro, e, um, e dois, e três, e quatro. E E 2 E 3 E 4 E um, E 2 E 3 E 4 E é, O que, que você poderia fazer aqui? Você poderia abrir aqui as duas mãos, tá? Aí vai de você treinar, né? 2 E 3 E 4 E 2 um, E 3 E 4 E, quatro, e 2, E, 3, E, 4, E, 2, um E, 3, E, 4, e, e, tá bom? Bem, a parte cantada é a mesma coisa da introdução, tá bom? Então ela começa aqui, né? Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti, me renderei. De novo, né? Se ao teu lado estou seguro em tuas mãos é... e nada temerei agora vem a parte que eu falei das notas de passagem a parte do o oh, oh, oh", né o oh, oh, oh. é o seguinte é lá bemol si bemol dó menor mi bemol e lá Bemol desculpe, si bemol, tá? Então vou repetir: lá bemol, si bemol, dó menor, mi bemol, si bemol. O que que acontece aqui no teclado nessa hora? É... Vão ser usadas muitas notas de passagem aqui, tá? Então, ó, a parte do lá bemol ele pega aqui meio agudo, tá, ó? Olha que interessante, lá bemol né aqui. Então, ele vai fazer umas... ele vai usar nota de passagem entre a terça e a quinta do acorde, tá? Então, eu estou explicando aqui de uma forma teórica. Entre a terça e a quinta do acorde, ele vai usar notas de passagem dentro da escala. Então, ele vai fazer... Viram? Aqui, no caso do Lá bemol, ó. Próximo é Si bemol, né? Tá vendo? Agora o Dó menor. Ok? Então, ó. Bem devagar, tá? Ó. Lá bemol, ó. Dó, Ré, Mi bemol. Agora vamos pro Si bemol. Ré, Mi bemol, Fá. Dó menor. Mi bemol, Fá, Sol. Aí agora vem aqui um Mi bemol. Que ele vai fazer. Tá vendo? Sol, Lá bemol, Si e no Si bemol já tem aqui, né? Ré, Mi bemol, Fá. Como que vai ficar essa parte? Entenderam? De novo... que foi. Agora vamos para outra parte que é o só em ti confiarei, né? As notas são lá bemol, em ti confiarei, dó menor, mi bemol, si bemol, lá bemol, dó menor, mi bemol, é, si bemol e o aleluia para voltar para a introdução é um, um, lá, um lá bemol aqui, que é só na primeira vez que tem, tá bom? Que faz, para sempre reinarás, aleluia, e volta para introdução. Ok? É, agora eu vou passar aqui o dedilhado dessa parte do só em ti confiarei, tá bom? Só em ti confiarei é o mesmo dedilhado das notas de passagem, só que fica repetindo então. É só em tá vendo então é assim ó é no lá Bemol tá, eu vou passar as notas aqui bem devagar ó a parte do lá Bemol então é ré é, dó ré mi bemol então repetindo Quatro vezes, aí vai pro Dó menor, Mi bemol, Si bemol. Vamos de novo que eu esqueci de falar as notas, né? É, então vamos lá. Lá bemol aqui vai ser. Dó, Ré, Mi bemol, repete quatro vezes, tá? No Dó menor é Mi bemol, Fá, Dó. Então no Mi bemol é Sol, Lá bemol Dó, é Si bemol, desculpa, Sol, Lá bemol Si bemol. No Si bemol é Ré, Mi bemol. Fá. Aí o dedilhado é o mesmo, tá? só muda a sequência das notas tá? É... Já tô quase me perdendo aqui, me achei Tá vendo? Aí vem Mi bemol Si bemol é... Beleza? Vamos repassar a sequência então Lá bemol, Dó menor, Mi bemol, Si bemol Aí vem Lá bemol de novo Dó menor, Mi bemol, Si bemol Ok? O que, que vai acontecer? Depois de repetir, é, a gente vai para o solo É um, um solo que tem e a base desse solo então aqui é Dó menor Aí vem aqui uma nota de passagem Um acorde né, de passagem Que é um Si bemol com baixo em Ré Tá vendo aqui? para ir pro Mi bemol Então vai contar 1, 2, 3, 4, um Mi bemol, tá? 2, 3, 4 Desculpa, aqui é Si bemol E Lá bemol Então vamos de novo Dó menor, 2, 3, 4, aqui, si bemol com baixinho em Ré, mi bemol, 2, 3, 4, si bemol, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ok? Agora vem a parte do Vem Jesus, tá? O Vem Jesus, que é o final, é mi bemol, lá bemol, mi bemol e si bemol. Aí tem uma frase do piano aqui, também usando notas de passagem, que é aqui, ó. No mi bemol ele vai fazer aqui, ó. Tá? Então, mi bemol, fá, sol. No lá bemol aqui na mão esquerda, vai ser mi bemol, lá bemol, sol. OK? Repete o mi bemol de novo, mi bemol, fá, sol. E no Si bemol cai em Ré, tá? Vou tocar aqui a parte, vai ficar aqui assim, ó. Ok? Tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima!